Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando e hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui que eu tô é, na sequência né de vídeos de como você pode ranquear seus vídeos é, no YouTube tá? É, antes, é, se você ainda não é inscrito, eu peço que você possa se inscrever. Compartilhar com os seus amigos e lógico, como você vai gostar deste vídeo Então que você possa dar o seu like, tá bom? E se você quer conhecer mais sobre o método de como ranquear vídeos, tá? É, então eu quero é, recomendar a você o curso do Erivelto Que é o ranqueamento de vídeos, o pulo do gato tá Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, tá bom é, então é o seguinte é, no vídeo anterior eu te dei uma pincelada do que você precisa fazer para é, fa para poder fazer o seu ranqueamento tá bom é, é muito interessante é muito interessante você saber é, primeiro eu eu vou eu estou entendendo aqui que eu estou falando para pessoas é, que já já sabem alguma coisa de youtube né? pelo menos já fizeram algum vídeo é, e estão tentando é, posicionar eles né? então eu vou te dar aqui o parecer é o primeiro que é o, o título tá? o título tem que ser bastante interessante e é muito importante que você entenda é, que você precisa fazer algumas pesquisas Antes de fazer qualquer título Tá é, Mas é, Vamos colocar assim Que você vai precisar De Um título Vamos colocar que seja é, um, um produto tá? Que você queira Fez um vídeo sobre um produto é, Físico Da Monetize tá? Vamos colocar aqui é, O que você, você está querendo é, promover o produto Max Power, tá? Então, como que você faria para colocar o Max Power para um título interessante, tá? Então vamos lá, eu vou. Você precisa aqui, eu vou te mostrar. É, você vai precisar de uma ferramenta chamada é, Uber Suggest. Uber Suggest que é do New Patel. E para você saber é, quantas procuras nós vamos ter em cima dessa palavra, só que tem um detalhe: o Uber Suggest ele te dá a posição no Google tá? e não é, no YouTube. Isso aqui é só para você ter um parecer. Tá? Vamos colocar aqui Max Power e ver o que vai acontecer então nós temos a procura certo e aqui nós vamos ter max power nós vamos ter ele tem uma dificuldade média né e aí nós vamos ter aqui somente a palavra max power é, tem 12.100 Procuras né? O volume de buscas é, pelo, pelo Google Só, Já o Max Power Funciona é, Vai ser aqui, já tem 880 né? Então nós vamos Para não ser uma busca tão genérica assim Nós vamos primeiro usar a palavra é, Max Power mesmo tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui, aqui ó. Max Power Vamos colocar agora é, Funciona Certo, funciona. Beleza. Aí agora vamos colocar max power. É vale a pena. Ok, e por terceiro, max power é bom. Isso. Então eu coloquei aqui, Max Power funciona, Max Power vale a pena E Max Power é bom Agora nós vamos juntar tudo aqui Nós vamos juntar tudo E vazão um título só Isso Ok? Beleza então é isso aí, então Max Power funciona, Max Power vale a pena, Max Power é bom. Isso é um título interessante porque a sua palavra-chave aqui vai ser Max Power. Lá na frente eu vou te mostrar como você vai fazer é, uma, é, a busca da palavra-chave, mas isso é para outro vídeo, tá bom? Se você gostou aí, dá seu like, inscreva-se e compartilhe. Grande abraço e até mais!